E rapaziada, beleza? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do avósicoelio.blogspot.com.br, aqui no meu canal no YouTube, André Vera Coelho, se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações e ativa o sininho para receber sempre que tiver vídeo novo. E hoje estamos aqui para mais um pré-jogo, depois de muito tempo aliás, né? Uh, para o The Classicer, o jogo entre... O Dortmund, Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, jogo do Signal e do Nabar aqui em Dortmund, é que coloca frente a frente duas equipes que estão brigando pelo título e que tem o mesmo número de pontos. 15 pontos. Né? Uma vitória uh, do Dortmund pode assumir a liderança do campeonato, que pode dar um rebolo muito ainda mais pela situação do campeonato. Principalmente porque uh, o Leipzig, que topou na última rodada, que era o líder do campeonato, caiu de primeiro para terceiro lugar. Então, tem aí um chamariz interessante que pode dar um novo tempero para essa rodada da Bundesliga. Sem contar o fato de que se o Leipzig vencer e o Dortmund vencer o Bayern, o, o Bayern de Munique pode cair de primeiro para terceiro lugar também, caso o Leipzig vença o seu jogo. Né? É uma expectativa muito grande por tudo aquilo que as duas equipes vêm fazendo ao longo da temporada, por jogadores que têm sido importantes, Giovanni Henrique que vem jogando muito. O rala aqui, nem preciso dizer, né, já é uma coisa natural aí que tem acontecido ultimamente, mas é aquilo que a gente sempre aguarda de um grande jogo do tamanho de um clássico, como é chamado The clássica É bom lembrar mais uma vez, né, sempre vou explicar aqui. Quando tem Dottom Schalke, ele é chamado de Riverdeb, é, que é chamado a mãe de todos os Debs. E já... O e bairro de Munique é chamado de The Classicer, ou seja, O Clássico, tá? Para que vocês entendam aí, tem uma diferença, porque as rivalidades, elas cresceram em estádios diferentes, tá? e Dottwein que já a gente sabe que é uma rivalidade maior do país, né? uh, Desde uh, o século passado, né? principalmente pela, pela, pela questão do, da, da, das cidades muito próximas e tudo mais, né? Já uh, do Dortmund e Bayern, a rivalidade ela vem mais crescente a partir do final dos anos 70 e início dos anos 90. Com uma, uma, uma questão potencializada a partir do, do meio dos anos 80 para o início dos anos 90. Ali a coisa realmente estourou. E aí as duas equipes passaram a brigar pelos títulos, o Dortmund foi campeão de Liga dos Campeões... A é, debada 96 97 começou, teve grandes jogadores, inclusive grandes ídolos, né? e, Então, isso faz uma diferença bastante grande, né? Então, vamos aqui, então, para as relações prévias para essa partida. Lembrando que o Khan, ele se recuperou da covid 19, só que está fazendo essa, essa sexta-feira o segundo treinamento desde que ele voltou. Uh, na sua recuperação do Covid-19 uh, Ele fez todas as obrigações corretamente E fez com que pudesse ter a possibilidade de poder jogar uh, o jogo Mas o Lucian Pablo disse que ele não vai colocar agora Porque não está ainda 100% para a partida Quem é a grande dúvida é Rubens, O zagueiro que teve um probleminha leve muscular ah, na partida contra o Mina Bielefeld, que ele fez os dois gols, inclusive, o último sábado, lá em Bielefeld, a vitória por 2 a 0 na última rodada. Que fez com que empatasse o em número de pontos com o Bayern de Munique. Ah, ele é um jogador que é dúvida para o jogo, vai ter aí o último teste. Neste último teste, aí antes do, antes do jogo, aí a gente vai ver o que, que vai acontecer, principalmente ah, na situação... Uh, se ele vai poder jogar ou não Se ele não jogar A dupla de zaga deverá ser A Kenji e Delaney Já que o Lucian Fabio voltou A jogar com uma linha de quatro defensores Com dois laterais Munier e o Guerreiro Para que possa ter uma questão defensiva melhor E uma compactação Tática melhor Principalmente no meio campo que É uma coisa que no jogo lá Da Supercopa da Alemanha Aconteceu com muita boa frequência e que pode ser aí uma grande parada no negócio para a partida de amanhã no, no Signal Park. Bom, é, as escalações prévias são as seguintes. O Borussia Dortmund deverá vir a campo com o Burke para o gol. A defesa, nós temos o a lateral direita, o Moulier. A dupla de zaga, a Kanji, Rúmeos ou Delaney. E o Rafael Guerreiro, lateral esquerda. A dupla de volantes com o Pitzel. Estão colocando aqui. E o Darude. É um Darude que cresceu bastante. Nesse último, esse início de temporada. Tem jogado muita bola. No jogo contra o Clube Bruxa Liga dos Campeões. Que o Dortmund venceu por 3 a 0. Ele jogou absurdamente. Né? Uh, conduzindo bola. Dando passe, Distribuindo o jogo. É um jogador que... Finalmente, né? Parece que agora vai embalando de vez aí com a cabeça nele negra nessa atual temporada. Aí no ataque nós poderemos ter Sancho, Royce, olha só, hein? O Reina, o Thorgy Hazard e o Haaland. Teria uma parada interessante aí, hein? Aí poderemos ter no Banco de Reservas o Diaca, o Hitz, o Oberhau, o Murray, o Pazlak, Nico Schulz, o Bellingham, o Julian Belligan, que foi contratado agora no início dessa temporada. O Julian Brandt, que foi titular contra o Coubé jogou muito bem, aliás, diga de passagem. Delaney, a Rachil, o Renier, que está sendo muito discutido. Será? Porque parece que o Real Madrid e o Renier estão tá descontentes com o tempo de jogo. Está dando muito o que falar. Uh, segundo o As, pelo que falaram, uh, e tem que ver se o Renier realmente uh, tá lá só a passeio mesmo ou não, porque pelo que eu tô entendendo, o Renier não tá obedecendo nada do que o Luciano está sendo colocado no jogo, né? uh, porque parece que o Luciano Favre quer uma instrução, ele tá. Parece que a leitura de jogo do Renier dentro do campeonato é outra, completamente diferente. É porque não tem outra explicação para isso. Né? Uh, o Toque Hazard, ou o Reino no Bakurin Reservas, e o Kunap, estão fora. O Khan, a não ser que ele entre em última hora, no Bakurin Reservas. O Mukongo, que só vai poder entrar uh, no profissional do Borussia Dortmund a partir do próximo dia 21 de novembro. Quando o Dortmund vai enfrentar o Hertha Berlin. Uh, então tem essa parada aí. É quando ele vai completar 16 anos de idade. Então, vocês aguardem. É uma expectativa muito grande em relação ao Congo para a temporada. E vamos ver o que, que vai acontecer com esse menino que vem sendo uma grande sensação nas categorias de base. Uh, Atileiro do Sub-15, Atileiro do Sub-17. No dia 21 de novembro, ele deve estar no time profissional. Uh, quando completar 16 anos, no, no dia 20, um né, dia anterior. Uh, e, então vamos ver aí o que vai acontecer, que é o garoto que está dando bastante o que falar. já então, o Chimielsen que está se recuperando de uma lesão no joelho. E o Zagadu que também está se recuperando de contusão. Uh, como a gente estava falando aqui, o Hummels com um problema muscular é dúvida. Né? Então não se sabe aí se ele vai ter tempo de se recuperar para o jogo. E o Marco Royce pode ser aí a boa oportunidade de jogar como titular. De novo, né? A gozada que na Supercopa ele foi titular, uh, na, na, lá no jogo lá da, da Supercopa da Alemanha, e não foi muito bem, né? Uh, a fase do Royce não é lá muito das melhores, né? Essa que é a grande realidade. Tchau, bairro de Munique, na campo com Neuer, Pavard, Boateng, Alaba e Theo Hernandes. Kimmich, Koreska, Tobias Thomas Miller, Coman, e Lewandowski, deveremos ter o Barco de Caservas do Núbel. Richard Dossara, Douglas Tosca. Douglas Costa, que foi contratado agora nessa temporada. Rave Martinez, Mussala, Roca, Leroy Sané, outro que foi contratado nesta temporada. Tolisso e Chupo Moting. Estão fora o Arp, que não foi relacionado. O Davis, com uma lesão no joelho. O Hopman, também que não foi relacionado. O Nizu, que tem um problema muscular. O Sully e o Ziyech Que estão com o 19 é... Então a dúvida aí em relação ao Goresca é... Que pode ficar fora do jogo Se ele não jogar O Tolisso é... Ou Tolisso Como falo, né é... Pode fazer a parte defensiva Também ao lado do Do Harvey Martínez no meio campo Há é uma possibilidade é... O Sané, uh, que marcou na partida contra o Salzburg pela Liga dos Campeões, uh, deve começar no banco de reservas. Lembrando que a transmissão do jogo, duas e meia da tarde, duas da tarde na Rede Bandeirantes de Comunicação, uh, com a narração de José Luiz Latena os comentários do Neto e do Rafael Oliveira, e na OneFootball, que é um... tanto no aplicativo quanto na sua versão de... PC e notebook, uh, a transmissão vai ser feita pelo Rob Porto, que foi narrador uh, da, da ESPN, já foi narrador também do Sport TV, até o meio do ano passado, e, e vai ter os comentários do Grand Benzel, que é comentarista, atualmente, no grupo Disney uh, da, da ESPN Brasil. Uh, é uma expectativa muito grande do que pode ser um grande jogo, e, e que se o Dota for vencer, rapaz, vai ser um negócio legal porque barato campeonato, hein? Se tem dúvida nenhuma, vai ser uma grande batida do Signal Idona Um grande abraço para vocês e amanhã faremos a repercussão do jogo para vocês. Valeu!